Área, é, é, no é, primeiro é, dia, a gente começou a, a prova com uma canoagem oceânica, numa canoa local, que era uma jangada, que tinha uma, tem uma vela, que a gente esperava é, velejar. A gente treinou muito velejar, mas chegou lá e não <risos> tinha vento nenhum, então a gente teve que remar. E aí foram, é, acho que umas seis... Ou 8 horas remando. Foi um trecho muito longo, uma remada muito desgastante, num calor muito alto, mesmo dentro da água, a gente não conseguia se refrescar. Então, a gente bebê, tinha água também para beber bastante, mas a gente acabou se desidratando é, muito, muito, é, ficamos muito desidratados é, nesse primeiro dia. Depois, desse primeira etapa de, cano de canoa local, a gente saía para correr por volta, a canoa foram 65 quilômetros mais ou menos, e aí a gente saía para correr por volta de 30 quilômetros numa ilha. Fid são são várias ilhas, né? Tem uma ilha grande principal e acho que 300 ilhas ao redor dessa ilha. Então é super navegável, assim o terreno é realmente paradisíaco, assim. E aí a gente fazia se essa corrida de em torno de 30 quilômetros nessa nessa ilha menor. Quando a gente chegou nesse, no meio dessa corrida um de nós, da equipe, começou a vomitar com a desidratação. Então, naquele momento, a gente buscou abrigo, buscamos uma sombra, tentamos fazer com que ele é, se recuperasse. E para ele se recuperar, a gente precisou parar durante três ah, horas. água ainda, né? E hum. aí, naquilo, naquilo, a gente acabou parando durante três horas no primeiro dia, a primeira noite. A gente dormiu um pouco, né? conseguimos preservar um pouco o sono, mas... Quando a gente levantou, a gente estava em 36º, 38º, a gente estava numa posição que a gente foram, não tinha. foram, acho que, em torno de 60 participantes, né? 60 equipes que largaram. Foram 66 equipes. E a gente estava vindo, né? não estava liderando a prova, mas a gente estava no pelotão de frente. Quando a gente parou, a gente caiu lá para o pelotão final da prova. E aí passamos cinco dias, né? depois do primeiro dia, a gente passou cinco dias buscando atrás é, das, das equipes da frente, correndo, atacando o percurso, sendo realmente impecados. A gente foi muito eficiente na, na, na sequência dos dias. A gente pegava bike, fazia um, um trecho de bike não muito longo, algo em torno de 40 ou 50 quilômetros, e alcançava um ponto de acampamento. A prova teve quatro acampamentos é, onde a gente tinha um abastecimento, onde a gente encontrava uhum. uma equipe de apoio, tinha acesso a uma caixa de, de, de comida, de mantimentos, eventualmente até manutenção da bicicleta. É, e entre cada um dos quatro acampamentos, os estágios duravam de 30 a 60 horas, envolvendo canoagem, ciclismo uhum. e corrida. Né? A cada sessão dessa, a gente conseguiu alcançar um desses times, que eventualmente estavam mais desgastados, né? enfim, uhum. a gente tinha uma motivação crescente e, e isso foi nítido. Então, a gente, a cada é estágio, legal. a gente foi, foi, foi recuperando é, posições que no início a gente achou que era impossível, mas a gente foi ajustando conforme o... Psicologicamente, vocês cresceram muito, né? E uma prova é. dessa, a cabeça, é. né, cara? Vai, e aí, longe. assim foi bem, cara, até o último dia. No último dia, a gente enfrentou nossos demônios, meu irmão, porque a gente... <risos> a gente <risos> Já não se né? aguentava mais. A gente chegou num trecho, depois de ter feito né, de 670 quilômetros, a gente é. chegou num trecho que era o último trecho de bike. E aí, a gente estava nesse momento na quinta colocação, e eu falei para pra minha equipe falei galera esse é o último pedal entrega tudo que depois a gente não vai ver mais a bicicleta até chegar no brasil Entrega tudo, quando eu falei entrega tudo, cara, a próxima pedalada, a corrente estourou, o câmbio entrou dentro da roda. Foi, tipo... Foi muita energia na bicicleta, meu irmão. E aí comecei. já era de noite, aí eu comecei a ver as luzes das lanternas chegando, e aí eu comecei a pressionar a equipe. Pessoal, a gente precisa alcançar a área de transição a todo custo, não deixa vestígios, não para, não para. E aí, a gente conseguiu, chegamos na área de transição, ainda na quinta colocação, entramos na água na frente do céu. Não, não, mas não vai falar que pois, você ficou, não, pra galera ver o filme, pô. Não pode contar. Não, ainda tem Ai, mais não, água não. aí.